Hoje a gente começa a exibir aqui na TV Tribuna uma série de reportagens sobre o trabalho de voluntários da nossa região que atravessam o oceano para salvar crianças consideradas bruxas na Nigéria. Uma viagem longa, cheia de dificuldades, mas que nós percebemos assim que chegamos lá que é cheia de histórias impressionantes de crianças que estão vivas graças ao trabalho da Associação Humanitária Brasileira. E é o que você vai acompanhar agora de perto. 58 crianças, 58 histórias diferentes, algumas perderam os pais, outras foram abandonadas. A tristeza faz parte do passado delas, mas o futuro, este lhes reserva muita alegria. Pelo menos é para isso que um grupo de santistas está deixando a família para trás e se prepara para cruzar o oceano, rumo à África. Marcelo Quintela é um dos voluntários. E sabe que vai ter que superar muitos desafios para conseguir chegar ao destino final, a Nigéria. Não é fácil entrar, não tem vínculos com comunidade europeia, Estados Unidos, ingleses. Qualquer um que for a Nigéria precisa, vai ter muito trabalho para entrar. Nossa equipe embarca nesta viagem. Chegar até lá não é fácil, não há voos diretos. Embarcamos para Dubai, 14 horas de avião. Mais oito na cidade esperando o próximo voo até Lagos, o centro econômico, a São Paulo nigeriana. O país é o oitavo mais populoso do mundo. Trânsito caótico, gente buzinando demais e de repente um susto. Veio um policial e calando fui batendo na minha câmera e derrubando tudo, gritando muito, uma metralhadora batendo na porta do carro, foi uma experiência terrível. A primeira impressão assusta os voluntários, mas muita gente boa ainda cruzaria nosso caminho. Bosco é casado com Karen, brasileira. Eles nos hospedam nas próximas horas até pegarmos mais um voo. Foi conversando com ela que percebi a gravidade do que estava prestes a ver de perto. Um choque para mim porque eu vi pais rejeitando filhos, mães rejeitando filhos, crianças vivendo na mais extrema miséria. Esse já é o quarto dia de viagem, estamos de volta ao aeroporto aqui de Lagos, nós o do local, vamos pegar o nosso terceiro e último voo, bem menor, esse é uma hora até a cidade de Uiô, que fica no sul da Nigéria. Decolamos de Lagos e pousamos em um aeroporto pequeno na cidade de Uiô, capital do estado de Aquaibon, lugar de gente simpática, mas ainda não é o destino final. De carro seguimos para Equete, no interior. Em um vilarejo, fica O Vilarejo ficou orfanato mantido há cinco meses pela Associação Humanitária Brasileira Caminho Nações. Chegar aqui ser recebido dessa maneira por essas crianças, esse carinho todo, além de ser emocionante, faz valer a pena tudo pelo que a gente passou nesses últimos quatro dias. A viagem, os problemas com as pessoas, a falta de estrutura. Aqui é tudo parece bem diferente. É claro que o lugar não é um paraíso, tem muita coisa ainda para melhorar nesse orfanato. É a primeira vez que a gente traz uma mulher do Brasil, junto à missão porque naturalmente só agora é que se criou condições para isso. Uma associações humanitárias inglesas nos diziam, nunca levem mulher para lá. Vocês têm uma missão, um foco, e elas podem ser sequestradas, e vocês perdem completamente o foco e vão passar todo o resto do período procurando por ela. O dia se vai e nós ainda não sabíamos como o sol faria falta. A noite chegou, as crianças já foram dormir, agora é a vez dos voluntários irem para a cama. Mas é tudo muito escuro e só tem gerador aqui com energia elétrica nos quartos das crianças. A gente teve que dormir no chão mesmo, em colchões, na escuridão. Amanhece e o dia deixa mostra outras dificuldades de se viver ali. O cheiro ruim vem da fossa que transbordou, mas aos poucos as mudanças vão acontecendo. As paredes antes sujas e escuras ganharam muitas cores. O surfista de Guarujá, Jorge Olivença, também ajudou a mudar a rotina das crianças. Ele terminou a construção dos dois banheiros que Leonardo, outro voluntário, começou com chuveiros, que são raros por aqui. Os banhos eram e ainda continuam sendo em muitos lugares de balde. Aqui nos quartos tem um cheiro ruim muito forte O que chama atenção também é o estado dos colchões São pedaços de espuma cortada Não tem lençol, não tem encoberta Muito menos travesseiro As crianças dormem com as roupas que usaram durante todo o dia Sem tomarem banho Essa é uma questão cultural aqui na região E os voluntários estão tentando ensiná-las a tomarem banho antes de dormir Mas essa é uma lição que ainda vai demorar algum tempo para ser aprendida Eu queria que as pessoas entendessem é que nós não queremos mudar cultura alguma. Elas comem com a mão e a gente acha isso lindo. A gente só quer que as mãos estejam lavadas. As crianças comem espalhadas pelo chão. Outro problema é a cozinha. A comida era feita em uma fogueira que as crianças ajudavam a manter acesa. A fumaça densa faz mal. Com a chegada dos voluntários, arroz e peixe passam a fazer parte do almoço. Um banquete para quem estava acostumado a comer sempre a mesma coisa. Arroz com um molho preparado com folhas, colhidas pelas redondezas. Hoje uma nova cozinha está sendo construída com a ajuda de brasileiros que resolveram contribuir mesmo do outro lado do mundo ainda precisa ser feito para que estas crianças tenham uma vida digna e mais do que isso, um futuro. Eu não consigo me ver abandonando essas crianças agora, porque eles estão se tornando querendo ou não como filhos pra gente. Eu não consigo me ver abandonando eles até poder vê-los trabalhando, estudando, formando suas próprias famílias. Se tudo isso vale a pena, diga você mesmo. Saudade desses sorrisos. Bom, eu viajei com voluntários e conheci heróis. E essa é só a primeira de cinco matérias que a nossa equipe fez na Nigéria. Na segunda reportagem, que vai ser exibida hoje, ao meio-dia, no Jornal da Tribuna, primeira edição, você vai conhecer este fenômeno conhecido como crianças bruxas, quando meninos e meninas são abandonados, torturados e até mortos. E para ser considerado bruxo, basta ser desobediente, por exemplo. E na terceira reportagem da série, amanhã, aqui no Bom Dia São Paulo, as doenças que matam muita gente na Nigéria. E o que os voluntários da nossa região estão fazendo para salvá-las. Histórias emocionantes de gente nossa salvando vidas.